Olá, muito boa tarde. O meu nome é Inês Duarte e venho apresentar aqui o evento relacional de Jardim. Hoje trago um tema bastante interessante relativamente aqui ao restauro de madeiras e metais de exterior, para falar um pouco sobre este tema, nada mais nada menos do que a Margarida Lopes. Margarida Lopes já está mais que habituada aqui a este tema. Trouxe também aqui coisinhas muito interessantes para nós falarmos trouxe também aqui um cenário maravilhoso, Obrigada. uma floreira bastante criativa, digamos assim, que é mesmo a mesma área Sim, da Margarida. Margarida? Olha, muito boa tarde a todos. Obrigada, Inês. Também, estou muito feliz, mais uma vez estou Obrigado aqui nós. para poder ajudar um bocadinho nas minhas ideias e também na parte técnica, que também é necessário. E pronto, e vamos então mãos à obra porque temos aqui muito trabalho para fazer e, e vamos então começar, como tu disseste bem, temos dois bem. temas aqui, é, estamos a, vamos vamos trabalhar e portanto vamos vamos dar vida ao exterior, tanto aos nossos móveis, às nossas os decks, as pérolas, portanto tudo que é material de exterior que uhum. ao fim de uns anos com, o, com os temporais, com o sol, uhum. portanto, vai tendo um desgaste, não é? E é necessário, realmente, nós Dar não deitarmos fora, mas sim recuperarmos e darmos um, um refresco um ao refresh, nosso sim. jardim uma nova vida. E, então, é sobre isso que eu venho, realmente, hoje, aqui falar. Vou começar pelas madeiras, depois tenho, então, a parte dos ferros, portanto, são, são dois materiais, são duas matérias que, normalmente, os jardins têm. Que é as madeiras portanto, os uhum. e tantos candeeiros e mesas também de, de, de ferro, como é essa que tu estás aí a ver. Sim, portanto, a Margarida também restaurou pronto, isto, não exatamente, foi? Exatamente, portanto era uma mesa que estava toda cheia de ferrugem e o processo depois eu vou explicar mais à frente. Eu agora vou começar com as madeiras, pronto, okay. vamos, vamos aqui organizar o okay, trabalho. Ok, ok, ok. E então, eh, ora bem, eh, as madeiras, como toda a gente sabe, com o clima, com os invernos, uhum. elas vão se deteriorando e, e então o que, o que eu faço? Eu vou uh, usar uma técnica que lá em casa podem realmente uh, fazer e aproveitar e também dar ideias para um, para um novo look, uh, se a pessoa quiser deixar de ter as, as mesas ou, ou, ou os ou os abrigos claro, na aquela cor da madeira as coisas fora Não. é possível pegarmos nelas Tô. e darmos uma vida. e nós aqui temos realmente uma gama imensa de, de, de materiais de já materiais, sim, que sim. nos ajudam e são fáceis portanto sim. como vês já tenho aqui é, é tudo que eu usei tanto é é, é marca da Luxenco que é, é a vossa sim. marca aqui do Leroy Merlin são são marcas que, que que têm uma qualidade muito boa e uma forma de trabalhar também muito boa e, e eu, a nível de qualidade de preço também é bastante muito bom. razoável, Sim, é para, bastante. mesmo para quem quer começar pronto, a trabalhar nas claro. madeiras uh, e uh, não gastar assim... O que tem que se fazer depois é realmente, o que eu vou fazer agora é uns à obra. Pronto. Vamos a isso. E então uh, vamos começar com as madeiras, portanto, eu tenho aqui neste... vou por aqui já para se ver. Vou só dar aqui um jeitinho. Ora bem, então... Isto aqui, o espaço é um bocado pequeno, mas vou-me orientar, a gente Pronto. organiza aqui, ótimo. Então, ora bem, aqui isto é um... são madeiras no uhum. exterior, portanto isto pode ser, podia ser uma mesa, umas cadeiras, portanto, tudo o material mais ou menos é, uhum. é o mesmo e o que é que eu vou fazer? Eu vou então hum, ajudar a, a, as pessoas perceberem que realmente nós podemos deixar de ter um tom de madeira e podemos lhe dar, então, umas tonalidades diferentes Sim. e o que é que eu vou ter que fazer para isso? Portanto, quando a pessoa já tem os móveis e já estão desgastes, as, os, os vernizes já estão velhos, Sim. portanto está tudo já com ar miserável, mais Bom, gasto, mais... porque a pessoa, olha, já não tem muita vontade, mas de repente, o que é que tem que fazer? É fácil, é vir à loja, vir comprar o material, pode dirigir à secção e uhum. pedir ajuda porque tem sempre ajuda, completamente. Uh, os profissionais competentes completamente. Nisso e depois de ter o material todo que é necessário, que passa pelas lixas, portanto, nós temos que ter algumas lixas para remover, portanto, tudo que já está velho, uhum. ou seja, não vamos pegar na, numa madeira que já está cheia de tinta velha e vamos pintar por cima, não, vamos ter que fazer a limpeza e depois dessa limpeza, então, passamos com, a dar o produto. Okay. E essa limpeza é feita? Com, com as Essa lixas? limpeza, é assim, se a pessoa tiver uma lixadeira em casa, é, acaba por ser mais fácil, porque se forem peças Sim. muito grandes é, à mão, é, acaba por ser um bocadinho mais, mais difícil, é isso. É assim? Sim. Mas isto também é mãos à obra, portanto, se tiver que ser à mão, é à mão. É à mão. Uh, se for à mão, temos lixas, portanto, não é preciso uma lixa muito grossa, okay. porque os veios já são bastante abertos, portanto, não há necessidade de... de é só despolir ou seja, eu vou pegar na lixa, portanto, eu tenho este taco, por exemplo, esta parte já está a desgarrar, portanto, eu vou ter que, estar bem. como vês, ele está a largar já, portanto, aqui, esta... uma parte que é o, o que estava antigo, digamos, não é? Sim, sim, sim, sim. Portanto, o que está a gasto, Esta, esta é muito assim. importante, é sempre retirar tudo o que já é velho. Ok. Portanto, a limpeza para mim é fundamental para que depois aqueles Até produtos… Mesmo depois a tinta não, não fica bem aplicada depois, não? Não, não fica e depois sim, não fica bem também mas também é, de, daqui a uns meses, se houver uma camada se por baixo que ela esteja a soltar e se não for retirada, a de cima também se cai. Portanto, é okay. importante, a limpeza é fundamental em qualquer okay. peça de restauro de madeiras, de metais, tudo é, a limpeza é fundamental, okay. portanto é o ponto onde eu uh, realmente me esforço mais para que depois a seguir os produtos fiquem bem. Eu aqui, Inês, um, pronto, pensei, vou levar um, dois, três tons, isto é para quê? Para as pessoas perceberem que, o, vindo aqui à loja, podem realmente um, ter várias tonalidades de escolha. Imagino que tu tivesse toda a vida a tua mesa e as cadeiras desta cor. desta cor, e se quiseres outras cores, como vês, temos aqui estas velaturas aqui translúcidas. Já se uma sensibilidade diferente, não é? Estas são as translúcidas, portanto, ou seja, que nos deixam os veios da madeira, se quisermos Sim. ter um bocadinho a relação da madeira que tínhamos ou então podemos usar as opacas, portanto, as opacas vão, vão fechar completamente, okay. uh, vão ficar opacas, portanto, ou seja, não, não se vai ver o ver da madeira. De, de e pronto, madeira, isto né? é muito fácil, porque são madeiras um bocado brutas, portanto, não há uma necessidade também muito profunda porque elas próprias são de exterior, já são madeiras. Uhum. O que é que tem que se fazer? Então, eu vou usar aqui, é termos uma trincha, uma trincha larga, mais ou menos, um, mais ou menos este tamanho, que é o tamanho que eu preciso para trabalhar, okay. e és fazer a minha escolha da de minha decoração, okay, imagina, certo. agora quero passar para branco, ou quero passar para verde, portanto, essa é Isso uma opção de projeto, mãe, esse é o teu projeto, não é? E... tu quando vais Sim. fazer a mudança, faz o teu projeto, eu uh, neste caso vou usar aqui esta verde, ou podia usar esta, portanto, é como eu digo e mesmo nas, nas velaturas temos vários tons de velaturas podemos o vangue que é mais escuro portanto aí a pessoa é uh, o que é tiver o que a pessoa procura não é? o que quiser fazer ela é só vir cá e comprar pronto isto é fácil porque são são velaturas que têm uma secagem relati uh, relativamente, relativamente uh, rápida uh, rápidas um, elas pronto é mais ou menos quanto, quantas horas Margarida cinco saiu uns cinco ou seis sim okay. Pronto, o importante aqui é dar a velatura e se nós quisermos muito ver o veio da madeira, damos uma de mão. Se quisermos tapar mais o veio da madeira, como tu vês, fica sempre a ver-se um pouco. Pronto, eu aqui vou dar menos para perceberem, se eu quiser realmente não tapar muito a madeira. Ela fica ainda com veios da madeira. Também Existe fica alguma rir, que... técnica, isto agora, é a minha curiosidade? Sim, sim, sim, Existe disto. alguma técnica de pincelar se tem que ser até ao fim? Uh, voltar, sim, se pode -se nós devemos fazer... seguir sempre o veio da madeira. Portanto, okay. quando tu pintas uma peça, não, nunca deves cruzar isto, porque isto vai-te dar aqui umas tonalidades diferentes. Portanto, deves seguir sempre uh, o veio da madeira certo. no sentido do veio, e é só isso. Portanto, não, há, não há técnica nenhuma especial. E é espalhar bem a tinta. Não deixar escorridos, não, não deixar acumulações de tintas, uhum. para não ficar mais lado e menos no outro. Uhum. E basicamente uh, é, é só isso. isso. Ora bem, isto para explicar, não é assim tão difícil lá em casa nós mudarmos. Porque às vezes as pessoas pensam, é uma difícil pintar ou dar, ou dar uma velatura, porque se eu não quiser sa sair deste, deste tom de conforto, posso escurecer um bocadinho ou posso então uh, só dar um verniz e manter o tom natural o tom da madeira. Natural. Portanto, é uma questão e de opção. E o verniz ajuda a Pronto. que a madeira se... dure um bocadinho mais? Pronto, é? exatamente. Eu aqui fiz a pintura nestas quatro tábuas uhum. diferentes uhum. e no final eu vou ter que, depois da minha pintura está toda feitinha, toda perfeitinha uhum. e seca, então tenho que dar o tempo de secagem, uhum. eu vou dar então o verniz. porque O verniz, como tu dizes e bem, o verniz é o que nos vai proteger, da chuva e do sol, não é? Exatamente. E para isso há um verniz uh, que é, é um bocado brilhante, é certo, que é o verniz marítimo, ele realmente brilha um bocadinho, mas tem uma uma coisa muito boa, porque isto dura-nos uns 5 ou 6 anos. Ok. Protege-nos completamente a madeira. Uau, ok. Então, Venha chuva, venham. Meio... Existe outra hipótese, uh, outra hipótese sem ser brilhante, porque existem pessoas sim, que há uns vernizes de... mate, normalmente são mais de interior. Okay. Uh, neste caso, se tu tens uma peça muito exposta à chuva e ao sol, convém que seja um verniz marítimo. É o, é o mais indicado para o exterior. Okay. Okay. Uh, depois, também com o tempo, o brilho vai, vai atenuando. Quer dizer, okay. no, no início fica um bocadinho brilhante e quem não gosta, mas depois com a chuva e com o sol... O tempo ele, também começa sim, a Sim, ele acaba, desgastar, ele acaba aquele, por desgastar, portanto ele fica vintage. com estar como tu vês, brilhante, porque foi, foi dado uh, recentemente. Uh, este, se eu não quisesse dar aqui nada, podes perguntar se eu não quisesse dar aqui nada, ficava só com a velatura. Uh, ficar com a velatura é a mesma coisa que ficar desprotegido. Ok, ok, ok. okay, okay, okay. Portanto, passa o primeiro inverno, és capaz de safar, mas no segundo, no segundo já, não. Já, já não está. Okay. As madeiras, isto pode-se aplicar a uh, estas técnicas e estas tintas, são tintas uh, e velaturas que podem ser para qualquer tipo de madeira. Pode uhum. ser para, para o deck também, este é um deck que eu tenho aqui, que eu escureci, portanto dei-lhe um tom. Ok, este já levou... uh, E normalmente isto com as águas das piscinas e tudo fica muito feio, portanto é verdade que dá um bocadinho de trabalho, porquê? Porque uh, tens que retirar tudo, tens que fazer a limpeza. Sim. E tens que ter a paciência, porque normalmente são extensões grandes. Né? Eu estou aqui a trabalhar uma coisinha mais pequenina, mas se eu tiver uma mesa enorme e umas cadeiras, portanto, realmente é um trabalho que tem que ser um bocadinho de paciência. Mas quem gosta, e eu acredito que há muita gente que gosta sim, de fazer, sim, sim, sim, sim. realmente o melhor é aproveitar e não, não deixar para... deteriorar mais com Exatamente. mais um ano. Mais um, não, é, olha, mãos à obra e este ano vou, vou mudar. E escolhe, faz o seu projeto. E é fácil, portanto, as madeiras estão preparadas com as velaturas e com as tintas de exteriores e com o verniz marítimo. Portanto, basicamente lixa, limpar e Eu tenho curiosidade agora, porque, porque eu tenho a noção que as madeiras, especialmente as madeiras perto do, do mar, da zona do mar, ficam muito gastas em muito pouco tempo. Sim, eu, claro. E, e isso deve-se muito, provavelmente, à umidade? À umidade, que, sim, o que, sol. E o que é que aconselhas nesse sentido? É mesmo do... isso que eu estava a te dizer, porque o verniz marítimo, que tal como dizes, é marítimo, uhum. é um verniz que é usado nos barcos, portanto é um verniz okay. que aguenta tudo e mais alguma coisa. Okay. E o verniz marítimo também nós podemos fazer-se, quanto mais de mão tu deres numa peça, imagina, eu agora dei aqui este verniz, eu dei só uma de mão, agora se eu passar uma lixa fininha aqui e voltar a dar outra camada de verniz, uhum. deixo secar e voltar, isto fica quase um espelho, okay. fica quase um vidro, ou seja, fica okay. tão protegido que venha ao sol e venha, venha o que vier Aguenta. durante uns é 5 claro ou 6 anos, e da, é evidente, daquela daqui manutenção? a sete ou 8 anos tem que haver uma nova Exato. manutenção. São madeiras resistentes, portanto não se estragam assim, mesmo que eh, elas maltratadas eh, ficam já com aquele ar de verde, passar a lixa, limpar e está feiríssimo, portanto isto é as madeiras e, e pronto. E agora vamos para a outra parte dos jardins, que é os nossos candeeiros, que é uma coisa também que ao fim de uns anos ficam naquele estado gastos, como nós vamos ver. Vou só pedir se me ajudas aqui neste, claro a favor. Sim. E vamos por aqui então. Pronto. As madeiras basicamente é isto. Agora vamos passar para uma parte que são os metais. E que podem ser as mesas também, que também, Essa mesa também é as temos. Essa mesa estava toda cheia de ferrugem, branca, já enfim, já com o destino de, do lixo, e também eu tive... tive algum trabalho, é okay. verdade, tive algum trabalho, lixei a toda, limpei-a toda e dei-lhe o primário, aí dei-lhe um primário e depois então dei-lhe a tinta. Okay. E lixou Pronto. antes? É uma sim. regra básica, tem que é ser. É o processo que eu agora vou, vou, vou mostrar aqui, uhum. é realmente os metais, que é, é, uma, é uma parte que é mais delicada de trabalhar. Porquê Inês? Porque para já os metais são mais difíceis também de trabalhar. E até porque nós nos metais vamos trabalhar com tintas de esmalte, portanto okay. temos tintas de esmalte e temos os, os, os primários também, Uh, que acabam por ser um, mais difíceis no sentido de mais demorados. Okay. Isto porquê? Eu agora vou começar o processo, porque nós quando começamos... Vou começar aqui com este caminhar é. assim, aqui, não é? É, oh, aqui há duas coisas a explicar sobre os, uh, os metais. É importante, uma coisa que é usar máscara, porquê? Porque aqui vai sair muita porcaria, okay. que, que, é, que é perigosa. E é preciso mesmo protegermos nesse e, sentido. E as mãos também, pronto. Eu já estou fatigada com as minhas mãos, porque como sabes, o meu trabalho é, é madeiras, é metais, e acabo por ter as mãos sempre, às vezes não ponho, mas aconselho a realmente usarem umas luvasinhas e também, sobretudo, a máscara é importantíssima, máscara. pronto. E não basta uma... Eu, em, na minha oficina eu tenho uma máscara brutal mesmo, porque é, é para tudo, okay. mas isto já serve. A prova também, de bala, digamos assim. Pois, mas eu trabalho todos os dias pois pois, e tenho mesmo preciso. que ser. Mas esta já é uma boa máscara, também há a venda aqui na loja e vou pôr eu. Pronto, porque agora eu estou assim, fecho isto e para, começar a, exatamente, para começar a trabalhar. Agora vou tirar só porque está muito calor. Então, o que é que eu vou fazer? Ora bem, nós temos aqui este candeeiro, que já tem uns aninhos. Está e, bastante gasto. Como um vês, ele já está bastante gasto. O que é que temos que fazer? Nós temos que desmantelar o candeeiro todo. Ou seja, neste caso, ele está parafusado. Nós temos que tirar, não vamos, não vamos trabalhar este candeeiro montado, não faz sentido. Então, nós vamos ter que desmontar o candeeiro. Essa peça, Pronto. Vamos tirar esta peça, ok? Vamos tirar a lâmpada, também. Pronto, a lâmpada é uma coisa que vamos tirar e vamos já guardar. E ele tem os vidros, portanto, vamos ter que retirar também os vidros, porque podemos partir ou podemos nos cortar, e, e por isso é que é, temos que trabalhar com luvas. Okay. Tiramos o vidro a vidro, eles vão ser lavadinhos depois e limpinhos, com, com cuidado, porque eles normalmente... Isto é um processo que tem de ser feito com cuidado, com cuidado porque até porque é vidro, não é? Com isso, e, não é? Sim, claro. Portanto, temos que ter alguma calma para tirar isto. Este é um trabalho mais demorado, é um trabalho mais calmo, é um trabalho em que a pessoa não pensa que vai começar hoje e acabar, acabar amanhã. Não. A margarida provavelmente não termina, Não, eu não. também não, não termino porque isto tem, tem processos mesmo de secagem que eu já vou explicar à frente que não dá para passar pois. por cima. Só, só a pintura primária demora eu, algum tempo, não é? Pronto, eu aqui, se eu tivesse cinco ou seis candeiros, o que é que eu fazia? Eu desmantelava-os todos, portanto fazia o que eu fiz aqui, fica okay. o candeiro assim, um, lixava-os todos, retirava tudo que tinha a retirar e no dia a seguir, porque é um processo, pois também é um bocado o cheiro e tudo de, de, destas, de, destes metais já a sair, estás a ver Isto é… O cheiro é muito intenso, não é? É chato e também faz mal, não é? Para não okay. é muito bom Daí para a respiração. que usar a máscara daí temos que usar sempre a máscara okay. uh, e depois disto um, que eu vou fazer agora um bocadinho também para verem só como é fácil às vezes pronto, a peça que eu vou usar é esta porque isto, isto é um bocado agressivo e por isso também as luvas ela vai-me ajudar a libertar olha ok, perfeito A Margarida já está nesta área criativa já há algum tempo? Uh, sim, já estou há 20 e tal anos a trabalhar nesta área, que não é só esta, mas sim. Okay. Já estou. Estás a ver Portanto, Estou na cerâmica, não foi? Comecei na cerâmica e, a, e estou entre as madeiras, a pintura, pintura. mural e papel de parede, sucre... E é tudo à volta de. Olha Inês, estás a perceber o que eu estava a te dizer, como isto traz este pó, isto, portanto, Pronto, eu vou fazer agora e agora vou. não vale a pena estar aqui a fazer tudo. Só para explicar, como vês, esta é uma peça que ajuda bastante, porque ela solta tudo o uhum. que está já corrosivo Sim. e, e poupa-te um bocadinho o trabalho, portanto. É necessário realmente sair tudo o que está aqui, agora não vou tirar tudo, porque o processo depois a seguir uh, da limpeza, não é? Agora vou pegar num paninho e vou limpar a peça, depois dela está toda pronta. São produtos de limpeza também. Esse, esse produto é? Este, este é, um, uh, de, é um produto que é para retirar, digamos, a ferrugem e, e tudo o que tem. Ele vai deixar a peça um bocadinho com a cor natural dela, okay. desnutrida, claro, okay, okay. e aqui é importante isto, é retirar, limpar, e temos um, o primeiro processo, que é o mais chato, é realmente esta parte de, de estar a, a trabalhar com lixo, digamos, não é? Uh, acabando esta parte, então vamos passar para a segunda fase. Que é este aqui, não Pronto. é? Portanto, eu, aqui já uh, eu já trago essa parte que é o primário, esse é um primário, Vai, vais-me passar agora Inês, estás como vês, portanto, ele estava assim, esta já está com esta cor, porque isto é o primário, esta cor é o primário, portanto temos aqui o primário, este primário é um primário que tem 24 horas de secagem, ok Inês, mas é muito importante Neste trabalho, uh, respeitar o tempo uhum. e, e termos que dar sempre o primário antes da tinta. Pronto. Okay. O primário o que é que nos faz? O primário ajuda-nos uh, sobretudo uh, a dar-lhe uma textura, uma estrutura, uma... porque os metais vão-se corroendo, vão ficando Sim. com buraquinhos e o primário ajuda-nos a compor a peça, para depois receber a tinta e, de facto, depois a tinta ficar melhor, o acabamento final ser, pronto, ficar bem, não é? Sim, uh, agora, em termos de, de materiais, uh, estes materiais são esmaltes sintéticos, têm um bocadinho de cheiro, okay. para quem não está habituado, habituado... E seja sensível também. Convém trabalhar sempre com uma máscarazinha okay. até porque nós vamos estar algum tempo a pintar isto, porque são são pinturas mais delicadas, okay. não é para chegar aqui com a trincha e correr. Uh, e então o que é que acontece? Vamos ter muito tempo uh, em contacto com a tinta e com o primário, qualquer um deles são um bocadinho agressivos. Okay. Uh, o primário, nós temos que, depois de darmos o primário, não, não podemos andar muito a mexer com a peça, portanto temos que manusear a peça, digamos, da forma melhor. Para não mexermos muito nela, porque há de chegar uma parte que depois tu não podes tocar aqui, portanto acaba por ser uh, embora aqui. Como e tu a Margarida ac aconselha algum, algum espaço específico para a secagem? Ou seja, uh, eu aconselho um espaço para até mesmo remover isto, okay. que seja um bocadinho ao ar livre. Okay. Portanto, quem tiver e possa ir um bocadinho abrir uma porta, okay. a não estar muito fechado, sobretudo nesta, neste processo dos metais. Mas ao sol exposto não convém? Não, não convém, não, não convém, do... não convém muito estar uh, a trabalhar ao sol, uh, basta estar num sítio mais arejado do que propriamente okay. o sol, uh, okay. uh, mas como vês, uh, tu tens que desmantelar uh, a, a peça, uhum. qualquer peça que tu uh, estejas uhum. a trabalhar, tens que perceber qual é a melhor forma que tu vais trabalhar com essa peça, não é? Tens que, se tiveres que desmantelar a peça para ser mais fácil, mas isso qualquer pessoa depois percebe a melhor forma também de, de o fazer. De fazer. De, aqui eu já dei este primário, já dei ah, o, ontem ou anteontem, esperei as 24 horas para ele secar, porque senão eu não consigo aqui fazer o processo todo em direto porque tem que respeitar Porque demora algum as 24 horas de secagem. Ótimo. Então, ok, o que é que eu fiz aqui? Protegi esta parte. Ah, boa. Okay. Porquê? Porque tu vais andar com o pincel aqui pois e, e não queremos pintar. O lema é sempre: quanto menos sujares, melhor fica o trabalho e menos tens que limpar. De maneira que há que salvaguardar essa parte de proteger sempre aquilo que tu não queres pintar seja em madeira, seja no que for, não é? Porque temos que não sujar Correto. muito para o trabalho não ficar feio. Ah, e, entretanto, já tenho o primário seco, o que é que eu tenho que fazer aqui? Então, vamos para a pintura, quer dizer, isto não é um processo que acaba por ser lixar, uh, primário e pintura. Ótimo. Então, Margarida, já temos aqui a primeira questão. Uhum. Posso usar um decapante ou existe algum decapante para esse material? Ah, também há decapantes, assim senhora, decapantes, para retirar também metais. Uhum. Eu não uso porque é mais um, é, é assim, eu se puder fazer a limpeza uh, com, com esta peça. Porque o decapante, para além de ser mais uma coisa que é forte para a peça... Vamos começar está. de início, o que é, que é um decapante? O decapante é para retirar, é de capa. Okay. Portanto, okay. retira-te o que tu queres que não esteja lá. Okay, certo. Ou seja, se tiveres uma tinta, usas um decapante para retirar, para retirar. essa tinta. Seja certo. em madeira, o decapante pode ser para madeira, pode ser para metais, uh, para qualquer desses materiais, podes usar um decapante. Os decapantes também certo. são muito abrasivos. Com Eu sempre deus. que puder usar mais as coisas naturais, prefiro, uh, para não trabalhar com coisas muito abrasivas, mas quem quiser pode fazê-lo. É okay. vir aqui só e comprar. Eu, para mim, estas tintas já são bastante fortes. Ok. Normalmente trabalho com tintas aquosas, base de água, mas estas não são. Tem que se mexer muito bem as tintas. Pronto. Que é uma coisa que as pessoas, às vezes, Uh, chego a casa ainda hoje, uma, uma amiga minha disse, é pá, esta tinta está estragada. Eu disse, não está. É, tens -te que mexer. Tens que mexer a tinta porque a tinta não está estragada okay. às vezes okay. as tintas vão assentando. Vão existe alguma algum truque, digamos assim, para quando as tintas já têm assim algum tempo e parece que estão secas? Se existe algum truque a nível de pormes água ou assim, para que elas continuem a ter uh, utilidade ou...? Não, aqui não podes pôr água nenhuma porque estas são esmaltes, não, não podes usar água então, nenhuma. Então quando a tinta fica muito seca... Aqui é assim, usas esta tinta e normalmente não, não vais guardar esta tinta para daqui a quatro pronto, ou cinco okay. anos, portanto, usas o que não, não acabar, pronto, por lá okay. fica. Okay. Uh, e assim como os primários, Tu podes fechar muito bem as latas e uhum. as tintas uhum. aguentam bastante, uhum. não precisas de pôr nada mesmo nas tintas de aquosas, tintas de parede uhum. ou de madeira, são tintas que tu tens é que uh, fazer a manutenção delas, fechá-las muito bem, okay. para que elas se aguentem algum tempo, porque algum elas tempo. também não perdem-se a validade tão rápido. Depois, em termos de material de pincéis, aí também é a mesma coisa, nós temos que perceber que peça é que nós temos na mão, o que é que nós precisamos? O que é que nos faz mais falta? Se é uma trincha larga, se é uma trincha mais pequena? Há sítios que nós podemos realmente um, pegar e, e usarmos uma trincha mais larga, outras uma mais fina, que eu vou usar, por exemplo, esta mais fina, para okay. aqui, porque faz mais sentido do que esta, porque aqui dá-me jeito, mas depois aqui já não me dá jeito. Portanto, okay. Acaba por ser um bocadinho... E eu vou exemplificar aqui, um, como tu vês, ele está seco, se tocas, portanto, já tens tá, isto seco, portanto, tá. e então vais começar aqui... Portanto, a utilizar agora uma trincha um mais mais curta, mais uh, fina, não é? Tens que, aqui, as tintas, estas tintas são tintas que têm que ser muito bem pintadas, tu não podes ter nem muita tinta, porque começas a ganhar... Uh, uh, fica feia a pintura, uhum. fica, fica com grumos, portanto, tens que esticar sempre muito bem a tinta e há uma coisa que eu também vou -te dizer, tu estás a ver aqui, eu estou a pintar Inês e ele está um verde, mas ainda estás a ver a parte de baixo do primário. Por isso é que se tem que dar várias passagens. Tu não tens não é? que dar, tu tens que dar bem uma passagem e, e por isso é que eu estava a dizer que este é um trabalho, pronto. Requer alguma paciência? Não, tens que ter tempo, tens que fazer isto com calma. Porque eu, a partir do momento que eu vou acabar isto, eu vou ter que esperar 24 horas para secar e dar a outra. E depois, quando passar as 24 horas, e tu vais aqui ao toque, já vês que isto está seco, porque senão tu metes aqui o dedo e ficas lá com o dedo agarrado. Ah, e pronto, e agora devias esperar lá. mais 24. Agora vou esperar 24, ficas aqui comigo e depois amanhã por esta hora... Sim, tivemos o pequeno almoço. <risos> vamos acabar de pintar. mas mas vês logo que está a ganhar já uma sim, cor, sim, sim, sim, sim, portanto já deixou de ter aquele ar eh, desgraçado que tinha do sol, coitado que já apanhou muito sol e muita chuva, e cá estamos nós. Este é um processo calmo, não é, a pintura também é uma coisa que a pessoa Esta depois... Esta floreira que a Margarida fez, também é super criativa, não é, é Pudo, basicamente é uma, de... uma palete. Esse... Essa é uma palete que eu tinha Minhas lá, uh, eu olhei para a palete e queria fazer uma floreira e de repente olhei para uma gaveta que eu tinha pendurada na parede e pensei, é mesmo isto, é, é mesmo gavetas. Isso. E, vá lá, está, está lindíssima, vai ficar muito bem na minha casa. Nós no final mostramos um bocadinho melhor. Pronto Inês, como tu vês, ele aparentemente está verde, não Sim. é? Ele é brilhante, nós, nestas tintas, temos o brilho e o uhum. meio brilho, não uhum. temos mates, que é pena. Okay. Porque eu, por exemplo, pessoalmente gosto mais dos mates, mas não existe uh, uh, nestas tintas o um mate, portanto, ou vamos para o brilho ou vamos para o meio brilho. Okay. Por acaso, quando fui à loja também não havia meio brilho, portanto, tive que trazer o brilho mesmo, mas acaba por ter já uma proteção muito boa, porque é assim, tu não vais precisar aqui de dar verniz nenhum. Inês, nesta parte, enquanto que tu, nas madeiras, tu precisas, é é? tu precisas dar o verniz, aquele marítimo que eu falei, tu aqui, esta tinta já está tudo incorporado, portanto, já tens o verniz, ela já tem o brilho. Uh, também é outra coisa, aqui estás a ver, temos que ter pincéis pequenos, porque temos que trabalhar… Porque são peças pequenas. Em é? partes aqui mais pequeninas e temos que okay. ter alguns pincéis adequados à nossa, à nossa medida do trabalho. Hum, eu estou aqui a pintar só para ver se no fim. Agora, isto este, este, estas técnicas servem para candeeiros, para tudo que é metal. Tudo Essa é mesa está aí. Essa mesa estava brilhante. Disto, como já foi pintada há dois anos, portanto, já viste em dois anos e está tá na chuva e está no sol. E está ótima ainda. Lá está. Na altura estava mais brilhante e agora já está mais como eu gosto. Já está com uma nova vida, digamos já, assim. Já está, sim senhora. E aqui também teve que lixar, não foi? E ferru... Essa, essa um... estava mesmo toda cheia de ferrugem, portanto tive tudo que tem ferrugem, porque há tintas que eles dizem hum, pode dar por cima da ferrugem. Eu não sou apologista, eu acho que seja madeiras, hum, seja ferros, tudo que está velho é para sair. Uh, dar por cima. Por sair, não é? Eu acho que é um trabalho que não é um trabalho muito bom para mim, uh, dar por cima de coisas que, que eu já não quero, não Vai é? acabar por lascar de qualquer das maneiras, Sim, não é? fica tão... fica muito melhor, porque com a peça toda limpinha, não é? Uma, uma coisa limpa é logo uma, uma peça diferente. Pegas nela e sentes que ela está limpa. Estar a dar uma tinta sobre uma coisa cheia de ferrugem, Sim. a mim não, não fica muito bem não isso. Não faz sentido. Não faz muito sentido. E aqui, lá está, temos aqui a parte de dentro, portanto, temos que passar com a trincha, por isso é que esta trincha é, é, é pequena. Aqui podemos escolher também, eu escolhi o verde, mas também temos cinzentos, temos os brancos, portanto, é tudo uma questão também de opção de cor. Se, se eu quisesse isto branco, comprava branco, portanto, uh, há várias tonalidades. Há uns tons de, de, de ferro velho também, que fica muito giro nos candeeiros uhum. e nas, e nas, nas mesas, uhum. portanto há uma opção muito grande. É de facto, depois é mãos à obra e trabalhinho, não e é? trabalhinho. Pois. essa é a parte mais difícil. Mas por acaso eu sinto que, à medida do tempo, as pessoas estão a começar a ganhar uma... Vês. Uma constelização de querer... De Desculpa. quererem pegarmos nos materiais e renovarem e darem uma nova vida, não deitarem tanta coisa para o lixo, Sim. terem mais essa consciência, Ainda é? bem, Sim. Hoje, ainda em bem, dia, é? hoje em dia é uma das coisas que eu que eu batalho sempre, é, é quando estou com um cliente que pensa que quer deitar aquilo fora e eu vou dizer, não, não deite, isto uhum. ainda dá para fazer uma coisa aqui gira, uhum. é essa parte que eu gosto também, é reaproveitar é os materiais que toda a gente pensa que já não... uma palete, por exemplo, que dá, sim, dá, para, dá, dá, para fazer, dá para fazer coisas, portanto eu, eu sou apologista é de fazer, fazer coisinhas, fazer. coisas giras e pôr a cabeça a trabalhar, porque eu, eu, eu gosto de pensar, olhar para uma coisa e imaginar coisas ali, sabes? Ter esse lado criativo, Pronto. nem toda a gente tem essa aptidão, não, mas mas... Eu acho que sim, às vezes as pessoas são um bocado, oh, claro. não estão viradas para ali, ou oh, porque... De uma forma ou de outra nunca tiveram contactos com tintas, com pincéis, mas quando eu já dei workshops a pessoas que nunca tinham pegado num pincel. E é quando acab, quando acabamos, só a Margarida. É verdade. É eu verdade. vou já pintar uma cómoda, vou já pintar isto porque porque às vezes é preciso isso. Porque às vezes também desconhecem. É as pessoas conhecerem e experimentarem. É uma coisa que eu estou sempre a dizer, experimenta, experimenta, Temos que Margarida para nos inspirar. Não, mas mesmo que não fique bem a primeira vez, vai a segunda vai a terceira e fica bem. Pronto. Certo. Eu realmente, é isto que dá para perceber. que, que a diferença, não é? E isto, estamos na diferença, ainda na meia diferença, porque agora eu não vou uh, caminhar muito mais porque chega a um ponto, por isso é que eu estava a dizer, esta é uma pintura que tem que ser com muita calma, porque provavelmente tem que ser feita por duas fases, porque te chegas aqui, não tens, não podes pegar aqui e estás a perceber, pois agora é, eu vou ter que deixar pousar isto, Exatamente. ou seja, quem trabalhar os metais, não tenha pressa de fazer, faça devagar, mas faça bem e vai ver que no fim vai ficar super contente, quando olhar para o seu jardim e pensar, pá, tenho um novo jardim, um novo espaço com uma nova energia. E é, e é bom quando somos nós a fazer, não é? É muito. Bom. Eu acho que tem outro sabor. É muito. Quando somos eu nós a fazer para a nossa própria casa, premier. para o nosso próprio espaço, é. não é? Não é nada como. Ah, não é só pelo facto monetário também porque acabas por poupar muito dinheiro porque se tu pois. vais mandar fazer vais ter que pagar e, dúvida, e é um dúvida, trabalho caro, dúvida. mas também é o um prazer de tu olhar e dizer, Pá, fui eu que fiz isto. E, então, e, e dá digo, vontade, fio. convida um amigo, Pronto. convida aqui, olha, fio! Pronto. Isso, isso, é isso, bom, dá isso dá é um bocadinho nas é madeiras, dá um bocadinho em tudo. É sim. esse contacto que eu acho que é necessário as pessoas. E hoje em dia nós temos realmente uma facilidade enorme de produtos que nos ajudam. Sim, sim. São produtos fáceis de aplicação, mesmo nas madeiras, na, nos móveis de casa. Uh, na aplicação de papéis de parede com, com tintas, Uh, é assim há imensos materiais que tu podes fazer uma fusão e fazer coisas criativas e divertidas eu iríssimas. acho que é só que é sempre para um, focar. um bom passatempo eu acho que também esta questão claro que é uma questão negativa não é mas a questão da pandemia Sim. Uh, trouxe também essa oportunidade das famílias se juntarem e fazerem exatamente terem em, pequenos família. Momentos de em família, família. em família com uma pequena trincha é. com uma lata de tinta fazem coisas bastante engraçadas e, e pronto, e que ficam, sim. e que ficam como mobília, como o que for, independentemente da utilidade, sim. é algo que foi feito por eles Pela em conjunto. Família. Foi um momento bonito. Por isso eu acho é? que todos, há imensos trabalhos que nós podemos, e é essa às vezes a separação do tempo que nos faz, um sim, vai sim, para ali, o outro sim. vai para ali. Nem tudo e, tem que ser… E quando no... nós temos realmente algum tempo em casa, e percebemos que em família podemos construir e mexer algumas coisas em casa e ser a nossa, o nosso trabalho. Sim, sim, sim, sim é, sim, é sim, importante, sim, sim, isso. Sem dúvida, Margarida, tenho aqui mais uma questão, do Fifi. Boas, como se caracteriza a tinta que está a usar? Aglomerada ou compensada? Aglomerada? Aglomerada ou compensada? Não, isso é uma tinta, é um esmalte sintético, simplesmente. Okay. Portanto, é um esmalte que, que dá para metais, certo. para todo o tipo de metais e, e o processo é este que eu uh, estive a explicar aqui, portanto, não sei se estive a acompanhar, é o primário, as secagens, é, elas, qualquer das, dos materiais, vem sempre aqui tudo escrito o tempo de secagem, entre mãos, uhum. tanto vem tudo aqui. Isto é um esmalte, tanto é um esmalte para metais. Ok. Portanto, não, não é compensado, é esmalte, simplesmente. Ok. Espero que, é o que eu sempre respondido a questão. Sim, espero bem que sim. Temos aqui outra, que é, existe alguma forma de restaurar cromados? Os cromados é diferente, porque os cromados, é assim, o cromado não é pintura, não é? e o cromado já tem que ir a uh, ser mergulhado em ácidos para limpeza okay. eu não sou muito entendida uh, em cromados, mas já tenho mandado uh, cromar uh, a um senhor que é especialista, uh, completamente e os cromados têm que ser mergulhados em ácidos, portanto para retirar tudo e depois vai para máquinas, portanto é diferente, não é pintura, isto é pintura isto okay. é, um, é uma liga de metal um e, e não, é, não tem a ver com cromados, mas sim, okay. há formas e há pessoas a trabalhar cromados e ficam como novos. Ok. Mesmo tanto com aquele ar velho, eu sei sempre mandei cromar um candeeiro que estava muito velho e ele veio de lá, fantástico. Pois a definição de cromado, para quem não, não sabe o não, que é em é é casa, com... para ficar a o... saber? O cromado, portanto, é aquele, é, o, é o tom de, de prata, portanto, aquele okay. tom cromado brilhante. Ok, okay. Ah, ok. Há um outro tipo de cromado mais baixo, portanto, mas o cromado é basicamente esses, esses metais. Perfeito, tenho aqui mais uma. Vou então, aqui tenho apliques cromados uhum. que comprei aí na vossa loja e estão com alguns pontos de ferrugem. Pronto, é assim: tem duas opções. Ou manda realmente uh, voltar a cromar. No à origem, uhum. ou pode usar o mesmo processo que eu estou a usar aqui, que é dar-lhe o primário, limpá-los, dar o primário e fazer uma pintura e deixa de ser cromado ou então pode-lhe dar um prata, pintar prata, porque nós temos estas tintas em prata, em dourado, okay. portanto ou seja, se eu quiser dar um ar mais cromado dou-lhe um prata, em vez okay. de dar um verde, não, não vou dar um verde, se eu quiser manter mais ou menos a linha do cromado dou-lhe o prata e fica com ar... Hum, Pronto. Fica saudável. Saudável, saudável ali, é bom. Saudável. <risos> saudável é um bom termo. Uh, mas, mas sim, é possível sempre fazer qualquer coisa para melhorar o estado que está. Muito bem. Ah, Margarida, estou aqui a perguntar relativamente aqui a esta palete. Uh, é, que tinta deco, utilizou? O deco ou a palete? A palete, a palete, a palete. Uhum. A, a A floreira. A floreira. floreira, sim. Sim, a floreira. Que tipo, não percebi, desculpa. Que tipo de tinta? Ah, pronto, então é assim, eu, eu peguei nesta, nesta palete, lixei a palete toda, dei-lhe um branco por baixo, esta parte decorativa, dei-lhe um verde por cima e retirei com um pano e dei este efeito que isto apanha os veios da, da madeira e dá este efeito giríssimo. Está lindo. Pronto, <risos> depois as gavetas, uh, fui para a chalky Paint, que é agora o que está na moda e toda a gente quer pintar móveis com a chalky. É fácil, realmente, passei-lhe uma lixinha muito breve. Pois, esse, esse efeito que fica de estilo de digamos assim. DKP, sim. Foi porque passou lixa, tinta não, passei, e lixa outra vez? Aqui passei uma tinta, uma tinta aguada, não dei muito intensa, e deixei secar e depois passei-lhe uma lixazinha, retirei um bocadinho da tinta, digamos que okay. é, o, é chamado DKP, o DKP, que okay. é a pintura e depois retirar um bocadinho da pintura e dá este efeito, assim, mais campestre e, e o resto, esta é uma gaveta antiga que nem sequer lhe é mexi, portanto está suja, está a está origem. Está muito giro, <risos> está, está, a muito giro. está muito criativo, uh, portanto isto foi criado para cenário, não foi? Isto... Sim, isto foi, foi realmente, uh, eu, eu tinha um fim para esta, para esta palete, mas como nós tínhamos falado que, que íamos pôr aqui um, uma floreira, e eu acabei por uh, usar então, uh, veio-me a ideia as gavetas as e gavetas. usei as gavetas, chique, chique, usei umas chique. cores e, e usei aqui esta parte que é uh, as costas de uma cadeira, ou seja, cortei as, uh, a parte de cima da cadeira e fiz esta pegazinha, que é maravilhosa para ter aqui os... É só ter criatividade. Pois é, sim. Vamos... E agora vai colocar isso em sua casa. Na minha casa. <risos> Espero eu. Sim. Não me vai oferecer, pois não. Não é seu intuitivo. <risos> Tenho aqui <risos> outra questão, Margarida. Sim, sim. Como é que colocam as gavetas penduradas na parede? Na parede, não, na palete. Pois, aqui diz na parede, mas o Gonçalves deve ter. Pronto, se é na, pa é, é na palete, nós temos que ver que isto vai levar algum peso. E então uhum. o que é que nós temos que fazer? Temos que. Eu aparafusei por trás. Uhum. A, a, por trás está aparafusado. E depois achei que não estava muito seguro porque nós íamos pôr aqui vasos e a qualquer momento poderia cair, porque elas ainda são um bocado pesadas, então usei aqui umas travozinhas que eu tinha lá antigas. vão suportar? A parafusei também à paleta, ou seja, elas estão a suportar hum, esta, estas gavetas mais pesadas e esta aqui acabou por estar a, a suportar esta, portanto estas já são mais fraquitas, não meti nada, portanto também convém que as coisas, que o projeto tenha alguma estabilidade para depois não sim. Vai levar vaso é E quiserem fazer isso também em casa, até podem mudar as pegas. Isto também é uma opção muito gira para o jardim. Portanto, as pessoas que, tenham, que estejam a mudar a sua, a sua mesa, as cadeiras, os candeeiros, portanto, de repente uh, têm plantas sim, giríssimas. Sim, sim, sim, sim. As paletes é uma opção giríssima. Hoje em dia já há muita gente a usar paletes para muitos para trabalhos. Muito, muito, muito. E, e para um jardim, eu acho que faz toda a diferença nós darmos um bocadinho mais de, de, de cor. Uh, e um glamourzinho assim mais, mais fofinho. Mais fofinho, digamos <risos> assim. Eu gosto. Não está, é? muito está, está muito giro. Está muito giro. senhora. E pronto, e é assim. E nós temos é que realmente, Inês, uh, pensar que quando nós queremos mudar, só temos mesmo é que pegar. Já temos que querer porque na realidade não é não é difícil. Não, não é difícil, temos que ter paciência. Isto é um trabalho também um bocadinho de paciência porque não podemos querer logo fazer tudo num uhum. instantinho. Há coisas que conseguimos fazer mais, portanto as madeiras trabalham-se mais rápido porque as secagens são mais rápidas e nós conseguimos ver o trabalho a decorrer muito mais rápido. Mas o metal? Estes aqui não dá para ser rápido, Estes aqui quem quiser se meter neste trabalho tem que realmente pensar que vai levar algum tempo a fazer com calma, mas vai ficar certamente contente no final, e com o já está montado, portanto... Margarida, tem assim, alguma dica, alguma, alguma dica neste sentido para dar aqui aos nossos ouvintes, aos nossos clientes? É, a dica uh... que eu tenho realmente é que aproveitem tudo o que tenham, uh, venham à loja comprar materiais, renovem, façam em família e usem a vossa criatividade, porque todos nós somos criativos de uma forma ou de outra e, e pronto, e é isso que eu estou sempre a dizer, aproveitem e façam é bom, é, é terapêutico, é é, é super é terapêutico, bom. eu já o fiz é e muito bom, própria. E, e acredito que quando as pessoas começam a fazer eu já, já, já, já parei com muitas pessoas que começaram a fazer uma comdazinha ou uma mesinha de cabeceira Sim. e de repente já estão, ah Margarida, eu estou a pintar já o meu móvel da sala e eu disse, pá, fixe, muito bom porque já ganharam aquela Porque vontade. Já, já começaram. A questão mesmo é dizer, não deixem de fazer, façam sempre. Porque fazer dá vontade de fazer e mais. E tem outro gosto. E é tem isso. Mesmo eu gosto. para mim, Inês, fico muito contente quando vejo pessoas a, a, a, a fazerem fazer. e a usarem aquilo que eu, que eu tento ensinar, daquilo que eu sei, não é? Eu tenho muita coisa para aprender também. Estou a aprender todos os, dias, sempre, estamos... todos, todos, todos os dias. Todos nós. Mas tudo que eu sei, gosto também de, de ajudar. Portanto, quando precisarem. Muito bem. Cá. Margarida, quero-lhe agradecer bastante pela sua presença. Não, obrigada, Pela é sua esse. sabedoria por partilhar isto connosco. Obrigada também. É muito super querido. criativa, deixo-me lhe lhes parabéns porque é efetivamente um orgulho. e muito obrigada. E um prazer estar aqui consigo Muito querida, obrigada. Chegamos então aqui ao fim do uh, evento relacional de jardim portanto, este foi o nosso último workshop. Tenho a agradecer bastante aqui aos nossos ouvintes de hoje, de ontem, de antes de ontem, de quinta-feira, pela vossa presença, sem vocês nada disto era, era possível, portanto fica aqui um agradecimento geral. Chamo aqui os nossos queridos embaixadores, portanto o Rui, que representa a loja de Setúbal, aqui o nosso Ruizinho, chamo aqui a Cristiana, que representa a loja de Braga. Juntamente aqui com o nosso colega o Eduardo, chamo a nossa Madalena, que é da loja de Sintra, a Cátia, de Alverca e a Sarinha, Sara, vá, passei mais por mal, de Leiria. Portanto, sem eles também nada disso era possível. Obrigada meninos, obrigada meninas. Espero que tenham gostado deste workshop. Vamos ter mais, fiquem atentos, venham à nossa loja, temos profissionais incríveis, que vos vão ajudar em tudo o que for preciso, tirarem-vos dúvidas. Temos, como a Margarida e muitos outros formadores, que estarão sempre disponíveis, de certeza absoluta, para vos tirarem todas as dúvidas. Os nossos workshops vão estar todos disponíveis nas plataformas, ou seja, site, Instagram, YouTube. Portanto, sempre que quiserem rever, estão lá os workshops. Qualquer dúvida, perguntem, não hesitem. E muito obrigada. Portanto, para terminar, já sabem, Juntos pela paixão de fazer!